Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Isaíra Deixoto, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos para mais um vídeo? Qual o poder da palavra não? A palavra não demonstra Qual não aceitamos, é na verdade uma coisa que nos prejudicaria ou que faríamos sem dar o nosso potencial máximo, então estamos na verdade fazendo um bem para nós mesmos ou para a pessoa que nos pediu. Obrigada a todos e a todas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês nos meus próximos vídeos e nos meus próximos trabalhos também. Muito obrigada. Muito obrigada. Bye, bye.